Hoje eu vou te ensinar como você falar red hot em inglês. Eu sou gringo e hoje eu eu descobri uma coisa doideira. É, é George. É uma banda, eu não sabia. É, eu sabia, eu, eu sei o que é Red Hot é, nos Estados Unidos mas aqui um jeito que você pronunciar eu simplesmente não entendi. Hedgehog. Hedgehog. Hedgehog. Eu estou curioso. Se você já falou hedgehog, hot me fala. É, colocando no comenta, hedgehog. Para treinar seu inglês é muito bom só essa palavra. Tem muitas coisas, tem um r, tem um d do hedge, tem h, tem um t do hot tem CH do uh, Chile, tem o I no final do Chili. Você gosta de Red Não sei o que é Red Para mim, Red é um animal. É. E, e se eu falar hedge isso é, parece um arbúcio. Ou Head, Head, Head, é cabeça, Head. Então, é muito importante falar corretamente para o estrangeiro te entender. Você gosta de música? Gosto. Ah, você gosta de Hot? Não entendi. Red Hot, Hot. Não entendi. Não tem jeito para americano entender o que você está falando. Se você quer expressar que você gosta de Red Hot Chili Peppers isso é outra coisa, então hoje eu vou te ensinar como você fala Hedge, hot" em inglês. E se você falar para gringo, igual eu, eu não vou entender. É porque o pronunciações tem seis, não deixa para entender. A primeira letra é R, em inglês esse é esse som, som de R, R, R, R, Ré. E no final é D, então... Não é red, isso seria um red, é, e ninguém vai entender. Red, uma D que para, red, red. Agora você tem a primeira parte, é uma cor, não uma cabeça, não uma arbustos. não uma animal. Red, red. Você pode demorar para falar, relaxar fala muitas vezes é colocar uma cor em frente de você escreve ou colocar socorro cor falar red para treinar e praticar mas é bom para falar com o nome do banda inteiro então isso foi a primeira parte red o primeiro é r o segundo é d red e o terceira é h você fala hotel hotel você não pronuncia h vocês você pula o H, não sei porque você quer pular, é uma letra igual a qualquer o, outro para isso ser valorizado, não é, não? H, O, T. Ha. eu parei o T. Tem três sons de T, se você quer aprender melhor, tem Rachel's English, que é muito bom. Ela explica muito bem, direitinho. É, tem uma Chute, eles falam que é, é igual a Stopped. Stopped, é uma Chute, porque eu estou soltando uh, essa t no final ou você tem uma parada igual ha. eu parei ele eu não falei o, o restinho e, e até tem uma virada que é right away. right away essa é uma t mas parece uma r que está batido e, e soltado de novo ou uma d. d right away então essa é parada ok é, h o t hot, hot, red hot, Essas são o primeiro quatro. O próximo é ch, não é chip? Ch -ch -ch. É, pode ser chip, <risos> é, mas esse é chip, chip, C -h. ch, chili, chili. E o i no final tem que ser pronunciado, não pode falar chili, chili, chile, chile. Chili, chili. É uma longue. Ok? Então, essas são as seis. Red, hot chili e peppers. Espero que você aprendeu. Red, hot chili, peppers. Se você gosta desse vídeo, você quer assistir mais coisas? Eu tenho expressões assim. É, eu tenho vários. Uh, Outras situações, você está dirigindo o um carro, falando no telefone, uh, os phrasal verbs que vai ajudar você se você quer aprender inglês. Porque eu sou professor de inglês aqui em Brasil, sou gringo, e isso foi meu digo de hoje. Espero que você gostou. E se você quer comentar, uh, seria ótimo. Só colocar lá embaixo, tem o um link do Telegram. Se você me seguir, você vai receber um ditado todos os dias. Em cima é o que eu acho uma playlist para você e abaixo é o que o YouTube acha que você vai gostar. YouTube sabe o que você gosta. Então, provavelmente, essa é melhor para você.